Está no ar o Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho, aqui de Mato Grosso. Veja nesta edição. O que a lei garante quando o assunto é contratar o um empregado doméstico? A emenda constitucional é, 66, ela modificou essa, essa relação e equiparou os trabalhadores domésticos aos demais trabalhadores. Em estúdio, o ministro do TST, Cláudio Mascarenhas Brandão, comenta sobre a insegurança jurídica na aplicação da Reforma Trabalhista. Você ainda acompanha os quadros É Direito, Giro da Semana e Decisão. Isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. Você ainda tem dúvidas sobre o que a legislação prevê no contrato de trabalho de um empregado doméstico, a gente preparou uma matéria com os principais pontos que devem ser observados pelos dois lados. Confira. Sueli trabalha nesta casa há oito anos e sempre teve carteira assinada. Aos 53 anos, ela se preocupa com o futuro e se diz satisfeita em ter emprego fixo. Eu sinto muito mais segura tendo a carteira assinada. É na hora que fica doente, né, aí tem o benefício do INSS, né, e sendo diarista não tem, né. Além de fazer os recolhimentos exigidos por lei, Eliette também ajuda a empregada a pagar um plano de saúde. Tudo isso porque, segundo ela, os benefícios de fazer tudo certinho se estendem para os dois lados. O ano passado ela sofreu um acidente em casa, quebrou o braço. E, por conta disso, ela ficou em licença de março até novembro. E sem problema nenhum, tanto para mim como ela, para ela, porque ela bastou eu e INSS passar pela perícia e tendo as licenças prorrogadas até novembro. Ela ficou assegurada e eu também. Né? Agora, se ela não tivesse a carteira assinada, como é que seria isso? Quem é que arcaria com isso? Empregado doméstico é aquele que presta serviços de forma contínua em uma residência, por exemplo, sem a finalidade de lucro para o empregador. São atividades como caseiros, motoristas particulares e babás. Os empregados domésticos tiveram os direitos ampliados a partir de abril de 2013, quando entrou em vigor a lei que regulamentou essa atividade. Historicamente, o trabalho doméstico sempre foi considerado um subtrabalho. Alguns autores, ao se referirem a, esse, a essa modalidade de trabalho, chegavam a comparar a escravidão. A Emenda Constitucional 66 ela modificou essa, essa relação e equiparou os trabalhadores domésticos aos demais trabalhadores, assegurando a eles os direitos que são inerentes a todos os trabalhadores. Além do salário mínimo, férias, FGTS, o adicional de férias, a própria percepção da licença gestante, as demais licenças inerentes ao trabalho, doenças ocupacionais. Entre os novos direitos adquiridos pela categoria estão jornada máxima de 44 horas semanais com controle de ponto, seguro-desemprego, salário-família, seguro contra acidentes de trabalho pago pelo empregador. Caso o trabalhador tenha seus direitos desrespeitados, ele pode ir até a Delegacia Regional do Trabalho para fazer uma denúncia. Pode procurar um advogado para entrar com uma ação na justiça contra o empregador ou ainda buscar sindicatos para receber orientações. Para esse professor de direito, não é negócio para ninguém manter um trabalhador informal dentro de casa. Vai sofrer sanções pecuniárias, multas, eh, e essas multas são... Pesadas são significativas, portanto não é aconselhável que não faça o registro do seu, dos seus empregados, mantendo eles condição, numa condição marginal. E agora vamos ver a dúvida da Graciele no quadro É Direito. Ela quer saber se por causa da redução de serviço, o empregador pode diminuir o salário e o expediente. O juiz do trabalho, Ivan Tessaro, responde para a gente.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 Então, seriam essas as situações em que é possível fazer a redução de salário e redução de jornada. Você também pode gravar uma pergunta ou enviar qualquer dúvida através do e-mail comunicação@rt23.jus.br. Na decisão de hoje, a gente separou um acordo feito durante a semana de conciliação. A família de um trabalhador morto, após sofrer um choque e cair de uma altura de 6 metros, Irá receber mais de 600 mil reais em indenização. Quem traz os detalhes é a Sinara Álvares. A família de um trabalhador que morreu em serviço conseguiu um acordo de 619 mil reais na justiça do trabalho. Ele era eletricista e prestava serviços a concessionário de energia. Por meio de uma empresa terceirizada. Morreu em 2011, após um choque elétrico. Ele caiu de costas no chão de uma altura de mais de 6 metros. A primeira turma de julgamento do tribunal considerou as duas empresas, tanto a terceirizada quanto a concessionária de energia, culpadas pelo acidente. O pagamento se refere à indenização por danos morais e materiais. O acordo foi um dos muitos firmados na Quarta Semana Nacional de Conciliação Trabalhista realizado entre os dias 21 e 25 de maio. E já podem ir se preparando, que vem aí a corrida do trabalho em Sinop. Veja essa e outras notícias agora no Giro da Semana. O estande do TRT de Mato Grosso atendeu a população de Vazia Grande na edição do Ação Global, realizada no último sábado no bairro Cristo Rei. O Tribunal disponibilizou à população materiais educativos, como cartilhas e folders, consulta processual e ainda os games Futuro em Jogo e Trabalho Seguro, para que a criançada também aprendesse brincando. A emissora da Rede Bandeirantes, que atua em Cuiabá e outras cidades polos de Mato Grosso, terá que pagar R$ 50 mil reais de dano moral coletivo por atraso nos pagamentos de salários, 13 terceiro e férias de seus empregados. A condenação aplicada pela Terceira Vara do Trabalho de Cuiabá foi mantida pela segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho após investigar, por meio de inquérito civil, a ocorrência de atrasos salariais ocorridos em 2016 e 2017. A emissora também teria se recusado a assinar um termo de ajustamento de conduta. Após o sucesso da segunda edição da Corrida do Trabalho, realizada em Cuiabá, será a vez de Sinop receber pela primeira vez a competição. O evento será no dia 12 de outubro, também com o tema Diga Não ao Trabalho Infantil. A iniciativa é idealizada pelo TRT de Mato Grosso e pelo Ministério Público do Trabalho. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Mascarenhas Brandão, é o nosso entrevistado em estúdio. Ele comenta sobre a reforma trabalhista e a insegurança jurídica com as mudanças da lei. Não saia daí, que a gente volta já.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 Estamos de volta. Medidas provisórias têm posto de lei ao serem editadas pelo governo, mas deixam de vigorar se não forem votadas pelo Congresso dentro do prazo de validade. É o caso da MP que alterava vários pontos da reforma trabalhista. Agora, as mudanças que já traziam dúvidas geram ainda mais incertezas. A gente vai falar um pouco sobre isso com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Brandão, nosso entrevistado de hoje. Que situação é essa nossa atual, não, ministro? Sem dúvida. É... Situação peculiar porque nós tivemos uh, a aprovação da Lei 13467, que, pelo alcance das mudanças promovidas no cenário trabalhista, já provocou, provoca e provocará inúmeras dúvidas, suscitando diferentes interpretações. Eh, antes mesmo, de que, essa lei, antes mesmo de que essa lei pudesse, de fato, ser maturada para verificar efetivamente que alterações. Ela promoveu de que maneira essas alterações são válidas ou não. Foi editada uma nova norma, a MP 808, que o Congresso Nacional, no legítimo direito, aliás, a sua legítima prerrogativa constitucional, resolveu, por não, validar essa norma. E com isso nós temos um cenário que já era gerador de, digamos assim, grandes dúvidas, mais ainda se elevou o cenário com novas dúvidas que surgiram, não só decorrentes do período de vigência da lei, da, da MP 808, como agora, a sua perda de eficácia plena de efeitos, fazendo com que nós tivéssemos uma situação anterior, contemporânea e posterior a esta MP, digamos assim, que já nasceu morta porque o Congresso Nacional não a aprovou. É verdade que durante o período de vigência da norma ela produziu efeitos plenos, agora fala-se, e o Congresso pode fazer isto, aliás, o Poder Executivo, editar um decreto que venha a regulamentar os efeitos dessa norma durante o período de sua vigência. Não é possível a edição de um decreto que ultrapasse, com efeitos permanentes, aquela vigência, porque estaria sendo, digamos assim, invadida a competência constitucional que é o Congresso brasileiro em editar eh, os atos normativos, no caso, as leis, né? as leis ordinárias. De assim. qualquer forma, essa mudança na legislação, reiterada às vezes em curto espaço de tempo, traz muita segurança jurídica. né? Sem dúvida. Há, essas mudanças todas, elas já ocorreram num curto espaço de tempo. Não houve um período de maturação, digamos assim, da própria edição da 13467, a chamada Lei da Reforma Trabalhista. Foi aprovada num período de tempo muito curto. Eu, dizia, eu diria que não houve um debate social a respeito dos efeitos dela, pelo menos na Câmara Federal porque se nós nos recordarmos, essa discussão toda começou sobre dois temas fundamentais, de seleção de serviços e negociado versus legislado. O texto originariamente da Câmara, a discussão que houve na Câmara, aliás, ela se pautou nesses dois temas centrais. Quando foi então apresentado o parecer do relator, é que foram diversos outros temas é, é, incorporados. Então não se pode dizer que pelo menos na Câmara houve debate social. No Senado houve de fato audiências públicas, mas o texto não sofreu nenhuma alteração. De fato, então, essas mudanças já eram por si sós causadores de muita perplexidade quanto ao alcance das normas, né? dúvidas naturais pela, pelo seu alcance. E agora, nesse espaço de tempo, é ditada uma nova norma, a MP 808, que em alguns pontos alterava substancialmente a norma anterior, e que esses pontos alterados retornam, a vigência e, portanto, a eficácia plenas, passa a existir, claro, um cenário de profunda insegurança jurídica. O que se pretendia combater com a norma, se agravou com ela. Ou seja, a MP, ela era benéfica em alguns aspectos? Na verdade, a lei tinha, procurava corrigir pontualmente, digamos, alguns aspectos que, a meu sentir, podem suscitar clara discussão sobre serem ou não constitucionais. Um exemplo disso é, o ajuste 12 por 36 para acordo individual. Esse é um ponto que a doutrina tem sustentado em vários artigos, que é incondicional. Então a MP procurava corrigir parcialmente este vício, porque admitia, corrigindo o anterior, que fosse tão somente por norma coletiva, mas mantinha, paradoxalmente, o setor de saúde tendo ajuste individual. O que eu mesmo senti causava uma perplexidade ainda maior de interpretação, porque se não poderia haver acordo individual para ajustar o turno de 2.36 para nenhum setor da atividade produtiva, também não pode haver para o setor de saúde, porque o efeito seria o mesmo. Então, esse é um ponto, inclusive, que retomando o texto anterior à vigência e à eficácia, nós teremos já um debate a respeito de ser ou não esse ajuste individual constitucional. O patrão e o empregado que firmaram o contrato nesse espaço, nesse período de tempo de validade da RMP é, como é que ele deve agir? Vale ou vale? não vale? Na verdade, durante o tempo que vigiu a norma, a MP 808, o cenário era regido por aquela, digamos assim, esse, a, a, esta, aspas, leis que, lei que estava em vigor. Agora, terá que ser adaptado ao texto da, da anterior. Mas veja, é preciso que se, que se diga, algo que me parece muito importante, que os, o Congresso cumpriu o seu papel ao editar a lei. Exerceu a função que é sua. Agora... Cabe ao Poder Judiciário trabalhista definir o sentido e alcance desta lei. Portanto, interpretar a norma é tarefa do juiz. Aplicar a norma é tarefa do juiz. Mas essa interpretação e essa aplicação devem observar, fundamentalmente, alguns parâmetros que são muito comuns. A adequação constitucional, a adequação com normas da, da, da OIT, que regem também o nosso cenário normativo e eventuais contradições que a própria lei possua, então interpretar a lei é tarefa própria do juiz e é um processo natural que vai ser feito nos próximos anos e depois os tribunais, superior, os tribunais do trabalho regionais estabelecerão a sua interpretação no plano regional e caberá ao Tribunal Superior do Trabalho definir finalmente e de maneira nacional quais são o sentido e alcance das normas editadas recentemente. Um dos pontos talvez mais polêmicos dessa reforma trabalhista é a questão da sucumbência, né? A obrigação da parte perdedora pagar as custas com advogado e perícias. Este ponto em específico, ministro, é, ao seu sentir, um, uma proibição do acesso à justiça? Veja, esse tema está sob jurisdição do Supremo Tribunal Federal em Agim, que foi proposta, discutindo isso. Efetivamente, há um cenário diferente do anterior, a responsabilidade do, é, é, do, do, da parte pelo pagamento de honorários da sucumbência e de perito sempre é, é, é, representa uma, uma cautela a ser observada pelo advogado quando vai propor a ação. Mas o, o peculiar neste caso não é ter suprimido simplesmente a gratuidade, ter sido ela suprimida. Mas é criar uma regra que, mesmo beneficiário da, da, da gratuidade, ele seria obrigado a pagar despesas que é, são incompatíveis a meu sentir com a própria noção de gratuidade que o processo civil contempla. Então, criou-se uma regra excepcional traba processual trabalhista, cuja aplicação tornaria o nosso processo, digamos assim, com uma regra muito específica, muito própria, diferente do processo brasileiro em geral, que é o processo civil. Então, a ideia eh, subjacente a essa norma me pareceu combater o chamado excesso de litigiosidade. Mas eu acho que antes de se combater a consequência, tem que verificar a causa, por que, que as ações existem. E se nós verificarmos que boa parte dos temas que são objeto dessas ações são parcelas rescisórias, isso está documentado nos dados do TST, estatísticos que o TST produz e são disponíveis ao público em geral, se pode constatar muito facilmente que o que, que se quer é buscar aquilo que se tem como crédito. Eram parcelas que decorreriam naturalmente da extinção do contrato de trabalho. Então, eu não vejo o dado em si, o número por si só, como algo expressivo. O que, a meu sentir, interessa saber não é a consequência, é a causa dos processos existirem. Porque imaginar que toda pessoa que demanda judicialmente é um litigante quanto o mas, é um litigante abusivo, a meu sentir é, um, é um equívoco, com todo respeito, que pense maneira contrária de interpretação, porque... é, é, é Seria isto se nós tivéssemos, tivéssemos em cada processo demandas temerárias, mas não é o que se revela no dia a dia, basta que se verifique é, é, o dia a dia de cada vara do, do trabalho no Brasil inteiro. Quem vem à justiça do trabalho não é o grande litigante, ao contrário, quem vem à nossa justiça, jurisdição são os pequenos litigantes, são os trabalhadores que ganham em até dois salários mínimos, por exemplo, então isso mostra a nossa realidade. É, não é expressada simplesmente pelo número. O número em si, a meu ver, não significa muita coisa. Nós tivemos uma queda grande nesse começo de ano em ações trabalhistas, né, ministro? Sim, essa queda, inicialmente, eu não acho que seja algo a ser observado, senão com cautela. Primeiro, houve um aumento exponencial no período que antecedeu a vigência da lei. Então, o excesso de ações que houve nos meses de outubro, novembro de 2016, 2017, já revela né, uma, uma preocupação em antecipar as ações que seriam propostas. Depois, naturalmente, os advogados estão cautelosos. Essa cautela é recomendável de fato, porque pode haver aqui ou ali um excesso de postulação. Não excesso de processos, mas talvez, em alguns casos, um excesso de pedidos. Então, o advogado agora, naturalmente, está esperando um pouco, maturando um pouco o cenário novo de interpretação da norma para saber se efetivamente de que maneira ele vai, digamos, delinear a pretensão do autor na petição inicial. Somente daqui a mais algum tempo, me parece, talvez seja essa a conclusão que você possa extrair, nós teremos um cenário mais adequado para dizer quanto de fato representou a redução. Mas uma coisa é certa, essa nova forma de encarar a gratuidade judiciária, sem dúvida nenhuma, contribui para uma redução da demanda trabalhista. De qualquer forma, o STF deve se pronunciar sobre esse ponto em pouco tempo. Sim, né? espera-se. Já temos dois votos: um convergente, um voto um, relator parcialmente admitindo a norma como condicional, fazendo alguns parâmetros de interpretação, e outro voto divergente também já apresentado, no sentido de dizer que de fato houve a retração do direito ao acesso à justiça e caberá à Corte Suprema estabelecer finalmente qual é a interpretação. Tenho a minha percepção de que efetivamente há uma restrição do direito de acesso à justiça, pelo menos nesse tipo de, de demanda em que se reconhece a gratuidade. Quando no processo se discute a remuneração do empregado, muitas vezes se está discutindo algo que se refere a um passado, porque grande parte das ações, de forma bastante majoritária, são de pessoas, grande parte é de pessoas já desempregadas, que não estão trabalhando, então o que ele ganhava não comporta um parâmetro de remuneração para a atualmente, porque Muitas vezes o desempregado ali está, então é um conjunto de elementos que não pode ser medido simplesmente por um dado objetivo, quanto ele ganha. Precisa verificar, primeiro, se ele está empregado, ele recebeu tudo que tinha a receber, às vezes o salário que ele ganhava não expressa quanto, e, e, e é um ponto importante também. Ele está recebendo, se se reconheceu que havia direito, que ele devia ter recebido quando o contrato de trabalho estava em vigor. Então ele não está, muitas vezes, pretendendo algo para além do que lhe é devido. Claro, se houver pedidos que são excessivos, cabe ao juiz, como sempre fez, faz e certamente fará, podará pretensão, retirando o que estava de excesso e definindo o que a lei prevê como direito do empregado. De qualquer forma, temos que aguardar o Poder Judiciário analisar os casos e estabelecer a jurisprudência, né? Sim, eu acho que isso é um processo muito natural. A palavra agora está com o primeiro grau. Cabe o de primeiro grau, a primeira tarefa de interpretar esse novo cenário normativo. Depois, com maturação natural de todo o processo que sucede a uma nova lei, a, ju a jurisprudência vai se acalmando, vai interpretando. Não é, digamos assim, imaginar que se pode fazer tudo agora no contrato de trabalho, é ter que ser, a nova lei tem que ser interpretada, tem que ser maturada. Depois os tribunais regionais darão um segundo cenário, farão um segundo cenário interpretativo e, por último, caberá ao TST e naquilo que não é matéria última do Supremo, que caberá certamente é essa a essa palavra final.